Foi um grande desafio, vencer o preconceito da escola, vencer o preconceito dentro de casa e eu não sabia que ainda me vinha a, a parte mais difícil, vencer o preconceito no mercado de trabalho. Nome? Daniela Veiga, idade, 24 anos, estudante do curso de direito de uma faculdade particular e travesti com muito orgulho. A Daniela tem muito orgulho de ser Daniela, de ser a Daniela que nasceu novamente e de ser a Daniela que se tornou. A Daniela sabe o que é ser vítima de preconceito por ser uma travesti. Sabe também das dificuldades de encontrar vaga no mercado de trabalho para pessoas LGBTIs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexo. Primeiro é a falta de qualificação. E segundo, é a não oportunidade para as pessoas ter, entrarem no mercado de trabalho. Mas essa oportunidade não é porque nós não estamos qualificadas. Nós temos pessoas que são extremamente qualificadas, extremamente dedicadas e inteligentes para ocupar qualquer função em empresas, é, gestões públicas, RH, serem médicas, advogadas. Mas nós não temos uma coisa, oportunidade. A dor da discriminação contra as pessoas LGBTIs é dividida com a família de cada uma delas. A Josi é um exemplo. A professora, mestre em antropologia, teve três filhos e um deles mudou sua vida. A mais velha se assumiu lésbica aos 14 anos. E é sempre complicado para qualquer mãe, para qualquer família ter essa informação nos pega de surpresa, algumas vezes, e então nós temos vários sentimentos que vêm. O que eu fiz de errado, meu filho vai sofrer, como eu vou fazer, dá um medo, dá solidão, e o meu amor pela minha filha sempre teve em primeiro lugar. Não é à toa que a Josi abraçou a bandeira LGBTI. Atualmente, coordena o Grupo das Mães pela Diversidade de Mato Grosso mães e pais que acolhem seus filhos sofrem preconceitos também. Quando a gente percebe que os nossos filhos são pessoas que vão ser excluídas desse mercado de trabalho, dá muito medo, por isso a gente também luta por essa inclusão, né? Porque eles e elas são excluídos sim, porque são corpos diferentes. Ter os direitos respeitados e emprego são os desejos mais buscados, só que muitos não têm chance. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais mostram que 30% das travestis e transexuais vivem da prostituição. A partir do momento que essas pessoas é, é, não estão no mercado de trabalho né, convencional, elas acabam indo para a prostituição. E é, a prostituição é um local de muita violência, é, um local, é a rua, né, é um local que não tem proteção. Para mudar essa realidade, a mobilização da sociedade é importante para garantir os mesmos direitos, inclusive no mercado de trabalho. Nós precisamos fazer muito. Né? Primeiro, nós precisamos entender que as pessoas são é, iguais em direitos. Elas precisam ser iguais em direito Então, não é porque uma pessoa é LGBT que ela tem que ter menos direito que as outras pessoas. Quando a população LGBT reivindica, ela não reivindica mais. Ela reivindica o que toda, todo heterossexual já tem. Toda pessoa é igual em dignidades e direitos. É, a diferença, quem faz é, são as pessoas preconceituosas, então nós precisamos lidar contra o preconceito, compreender que as pessoas são iguais em direitos e dessa maneira é, traduzir isso em ações de inclusão. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso tem ações afirmativas de combate à discriminação, Aqui foi criado o Comitê da Diversidade e Inclusão. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região foi o primeiro a criar um comitê de gestão é, da diversidade e inclusão. É, nós, em 2015 o tribunal criou esse comitê e é um comitê voltado a esclarecimento, a, a diversas ações que possibilitam a possibilitem a diminuição do preconceito e a inclusão de todo tipo de diferença. Se a pessoa se sentir diferente ou se receber tratamento diferenciado por qualquer motivo, por gênero, por orientação sexual, por etnia ou discriminação por deficiência, enfim, todo tipo de diferença, ela tem o apoio do comitê e o comitê preventivamente faz ações é, para evitar esse tipo de preconceito. E acabar com o preconceito depende de todos. Nós somos pessoas que estamos sempre jogadas à marginalidade, sempre em matérias policiais violentas. Né? Então nós queremos mudar esse cenário, nós queremos estar no mercado de trabalho, queremos é, ter salário, queremos contribuir.